Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. E esse vídeo é uma chamada para você que organiza, já organizou ou pretende organizar um DevOps Days. Teremos esse ano, pela primeira vez no Brasil, o Day Zero. O Day Zero é um evento que acontece um dia antes de algum DevOps Days que a gente escolha. E a gente, nesse caso, já escolheu é o DevOps Days Vitória. O DevOps Days Vitória acontece 24 e 25 de junho, isso mesmo, daqui a um mês. E nesse evento teremos o 10 Zero, ou seja, um dia antes, no dia 23 de junho, teremos o 10 Zero. O 10 Zero é um evento focado para as pessoas que, que querem organizar, que organizam a comunidade local. Então a gente vai fazer o 10 Zero Brasil, tivemos o 10 Zero Gantt em 2019, que né? comemora os 10 anos e a gente pretende agora fazer o 10 Zero no Brasil. A ideia do 10 Zero é a gente juntar essas pessoas e compartilhar nossas experiências, né? criar uma força como organização nacional. Então eu peço, encarecidamente, se você né, puder ir para o Zero, vá. Porque cada pessoa que vai, vai contribuir muito para a comunidade como um todo. Não ache que você não tem, que você não tem a acrescentar. Não, você tem a acrescentar. Quanto mais pessoas forem para o DevOps Days, o DevOps Days zero também, melhor. Né? Falo essas pessoas que têm a perspectiva de organizar, de fortalecer a comunidade, de fazer parte dessa comunidade de organização. Porque, inclusive, eu sei que depois de dois anos de pandemia, vai ser muito difícil voltar a organizar evento. Ah, eu sei, não vai ser fácil. Então eu quero que o DevOps 10 zero, né, o Day zero do DevOps Days, ele seja um marco para esse recomeço, para essa retomada. Eu sei que vai ser difícil assim, e se fosse fácil não era para gente, né? Eu sei que é, a comunidade de organizadores e organizadoras de DevOps Days no Brasil é incrível, a galera tira leite de pedra, porque o evento não é comercial, o evento tem um outro propósito. Então eu queria muito, muito mesmo, encarecidamente pedir que vocês vão que vocês possam instalar para a gente ter essa troca, essa troca genuína, essa troca bacana, essa forma de um ajudar o outro, a gente entender que o evento que acontece na capital pode ajudar e deve ajudar o evento que está no interior, porque o foco não é um ser muito bom. A ideia é que todos os eventos sejam relativamente bons, que eles possam acontecer e entregar né, o objetivo para aquela cidade em específico. Tá? Então a, o DevOps Days ele, ele trouxe isso para o Brasil, as capitais se beneficiaram muito com isso, as, as grandes capitais inclusive. E aí agora a gente pode usar os, as melhores coisas que aconteceram nesses lugares que fizeram sucesso para a gente levar para outros lugares. Assim como restabelecer, voltar a ter a, em lugares que a gente teve e parou de ter. Então, a ideia do Day Zero é a gente ter essa troca legal, né? espero que você possa ir... Ah, Gomex, como é que eu faço para ir pro o Zero? Então, no, na descrição aqui do vídeo vai ter os links que você precisa saber para entrar no grupo do Telegram, para a gente discutir. Mas lembrando, não é um evento que a gente vai falar de DevOps, tá? A gente vai falar sobre a organização do DevOps Days. Todas as palestras, todas, todos os workshops, tudo, tudo que tem lá nesse Day Zero será focado na parte organizativa. Como organizar, como organizar melhor, como lidar com finanças, como lidar com o patrocínio, como lidar com palestrantes, essas coisas todas, a gente vai compartilhar isso, né, e de novo, o meu apelo é, esse evento precisa ser um marco nesse processo, esse evento, esse 10 zero, precisa ser um marco do nosso recomeço. Um marco de uma saída desse, desse inferno que foi a pandemia, desse inferno desse momento. Né? Assim, não é à toa que a gente está também no mesmo ano de uma, uma possível transição de governo. Então, hum. a gente, muita coisa está sendo depositada é, numa troca de governo e, a, e, a, e as coisas não vão mudar se não vier da gente. A gente como povo, como trabalhadores e trabalhadoras atuando junto, entregando isso como grupo. Então, eu confio muito mais em você do que uma mudança de governo apenas. Então, eu preciso muito do apoio e a presença de todos vocês para que a gente possa trabalhar junto para sair desse buraco que estamos ultimamente. Mas eu, eu acredito muito que 2022 será um ano de recomeço muito interessante. Não teremos a quantidade de evapidez que a gente teve antes da pandemia, ok? Mas eu acredito muito que a gente vai criar um terreno fértil em 2022 para que 2023 possamos voltar a crescer como a gente crescia antes. Sim, precisamos muito de todos vocês, todos e todas vocês, para que a gente faça esse trabalho junto. Conto com você, hein? Qualquer coisa, me chama lá no, no Telegram, tá aqui embaixo também, né? Meu nick no Telegram é Gomex, troca ideia comigo. Ah, eu quero organizar uma cidade nova. Senta lá e vamos conversar, tá? E uma coisa importante também. Ah, Gomex, pô, não tenho condição de ir. Avisa lá, né? Chega lá no canal e fala que você não consegue ir. A gente tem um formulário que a gente vai tentar ajudar, né? A dar uma ajuda de custo para algumas pessoas poderem ir também, algumas pessoas que querem organizar também ir. A gente sabe que a gente vai ter que lidar com pessoas que vão querer se aproveitar disso para poder viajar de graça, eu sei, mas eu confio muito em vocês, eu confio muito na comunidade, eu confio que quem vai pedir, de fato, precisa né, desse apoio financeiro e a gente vai tentar correr atrás para dar. Eu não, não consigo garantir aqui agora que isso será possível, mas a gente vai correr atrás, porque a presença de todos vocês é muito importante, desde que o objetivo seja, de fato, ao processo de organização do DevOps Days no Brasil, tá? Muito obrigado, pessoal. Aguardo vocês lá. Hein?